Você sabe que eu não paro, né? Meu trabalho é no vídeo, Eu não tenho de prova. <risos> Obrigada. De nada, é um prazer. Um prazer todo meu. A gente vai se encontrar muitas vezes ainda. É,